E a Mercedes é uma equipe que, se precisar acertar esse carro com um carro em movimento, ela vai fazer bem. Ela só precisa partir de um ponto melhor. Exato. É por aí. Vocês mesmo. concordam com isso? Vocês acham que a Mercedes é. Eu tenho a sensação que, assim, que se fosse a Mercedes ano passado na disputa com a Red Bull e não a Ferrari, é... a punição ia ser maior porque a Mercedes não ia deixar o negócio tão quieto. A coisa na Ferrari com o Binotto ano passado era muito, ah não, estamos aqui para competir. Vocês acham que a Mercedes vai passar por cima de teto, de tudo que for preciso para é, arrumar esse carro e não tomar outro baile da Red Bull? Olha, eu, eu, eu fiz esse comentário aqui, inclusive foi um TTGP que a gente fez, que foi logo depois que a FIA decidiu a punição sobre a Red Bull. E eu falei nessas palavras que se eu fosse o Toto Wolff, eu faria isso, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Porque assim, foi uma punição não, não, não dá para dizer irrisória, né? Foram milhões, são 10% do, do do desenvolvimento, mas assim a Red Bull, a Red Bull irrisória, né? Nada demais. Então, é... eu, eu concordo. Eu concordo e acho que Acho que depois de tudo isso, depois, inclusive com essa rivalidade fumegante né, entre esses dois lados, o, o Wolf está disposto a fazer de tudo para alcançar eles. né? E se, ainda mais se ele percebe que eles ultrapassaram né, eles desrespeitaram uma parte do regulamento justamente no ano em que aconteceu né, a, a polêmica toda em torno do, do final do campeonato entre o Hamilton e o Verstappen, né, porque eles foram punidos ano passado, mas foi o teto orçamentário de 2021. Então, é, eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que o Wolff está disposto a fazer isso. Se ele fez ou não, a gente ainda vai descobrir. Mas se essa disparidade entre Red Bull e Mercedes continuar, eu acho que é uma questão de tempo, sinceramente. E aí, Gui, você acha que a Mercedes é quem vai... É, Dar o é, orçamento que nada, sim, né? Ué, é, eu, tô com, eu tô contigo. Era, era, era isso: Se fosse a Mercedes é, ao invés da Ferrari competindo ano passado pelo campeonato, e aí de novo trazendo pelo, pela questão figadal pelo que aconteceu em 2021, não ia deixar barato mesmo é aí que os caras iam querer tipo ir para cima com tudo, né? Com todas as forças possíveis. Eu acho que é, é por aí. Tem que. Tem, eu, eu acho que no lugar do Totóvão também faria a mesma coisa, cara. Aperta aquele botãozinho, né? Deixa eu, deixa eu ver se dá pra virar aqui. Dá pra virar aqui? Aperta aquele aqui, ó. E vai pra dentro, velho. Se você tá vendo esse vídeo, que não. ao vivo, aqui durante o programa, comente aqui embaixo. Você acha que a Mercedes vai tacar o F pro orçamento, já que viu que punição é, é lixo? Você acha que a Ferrari pode fazer alguma coisa do gênero? Ah, vale lembrar que a Ferrari há uns anos atrás tem um acordo de motor aí com a FIA que... Hum, aquela coisa que ninguém sabe direito o que, que aconteceu. Então, assim, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seus comentários no chat, curta este vídeo, espalhe para os amigos, discuta sempre com educação, por favor. né? Não precisa xingar o um amiguinho, não precisa bater no amiguinho. Ative suas notificações, comente aqui embaixo.